Acheu Jesus. Estamos aqui para arrancarmos com a nossa atividade. Vamos cantar o hino que vai se seguir de uma oração. Luz e diz a isso. Vista Samuel para fazer a oração inicial seguida de Pai Nosso. Oremos, nosso Deus, nosso Pai, nós agradecemos, Senhor, pelos momentos e que tu proporcionais nesse grupo. Queremos pedir a tua santa orientação e divina orientação do Espírito Santo nessa atividade do louvor. Não temos outro propósito mas a exaltação do. O teu nome, através do teu filho Jesus Cristo O qual nasceu E nós estamos aqui para a celebração Dessa quadra festiva natalista de Jesus Cristo Por isso acompanhe, Senhor, este grupo coral Até todo o programa, cumprimento toda a programação desta quadra festiva Abençoe o grupo O seu Santo Espírito esteja na cara, No coração de cada um aqui presente e que possas aceitar esse louvor que nós dirigimos a ti hoje, em nome e pro amor do Filho Jesus Cristo, Pai Nosso. E trajo os céus, santificado seja o teu nome. Vem que o é, rei, seja feita a tua vontade, assim na terra, como dos de céus. O Pai Nosso que é abençoa hoje, que as nossas assim como é o Nosso que hoje, o Nosso que adora. É o que Vamos ceder um momento para o diretor adjunto descer algumas considerações. Boa tarde a todos. Boa tarde Cosema Aleluia Aleluia Ok, uh, dentro do, do plano de atividade do Corpo Central Mateus está agendado hoje, 9 de setembro o início das, uh, uh, das atividades relacionadas com o Natal Cânticos ao ar livre O Corpo Central Mateus é um coro de música sacra clássica afeta a Igreja Evangélica de Angola uh, Estamos aqui hoje na nossa segunda edição, já tivemos a primeira edição em 2015 E hoje, mais uma vez, para estarmos junto com o Natal Nascimento Jesus Cristo, o Senhor e o Salvador da humanidade Vamos brindar os cidadãos de Cabinda com cânticos de Natal Esperemos que... Para nós, coristas, possamos fazer isso com alegria, porque isto aqui é obra de Deus. Estamos aqui para adorar a Deus. E a Bíblia nos diz que Deus é Espírito. E importa aqueles que o adoram, o adoram é em espírito e em é verdade. Então temos que fazer isso de uma maneira que possamos uh, levar a mensagem de Deus a nossos cidadãos. Muito obrigado a todos, aqueles que aceitaram o nosso convite para poder estar aqui. Obrigado.